Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, tá? Nessa aula, vamos aprender um pouco de teoria. E dessa vez, vamos aprender como funciona o Arduino Uno, e o que, que é e como que as portas dele funciona, as características, a alimentação e tudo mais, tá? Estarei deixando o link do, do, da onde estou lendo, para a, né, a gente ter um controle maior sobre isso, tá? Bom, basicamente, esse é o Arduino, né? Esse é o Arduino. O Arduino, ele está na sua terceira revisão, por isso, REV3 aqui, tá? Isso daqui é do próprio Arduino, lá no site do Arduino Itália, como já é demonstrado para vocês. E esse daqui é o Arduino em si, tá? E, bom, a alimentação, vamos começar do princípio mesmo. Então, a alimentação da placa, ela é dada por duas entradas tá? pode ser uma entrada usb ou também pode ser uma entrada de fonte externa essa fonte externa é chamada de jack tá? bom a sua alimentação externa do jack ele, ele vai entre 6 volts a 20 volts tá? porém é, é recomendado que tenha uma tensão de até 12 volts se passar de 12 volts, pode-se ter muitos problemas, como, por exemplo, queimar a placa ou até mesmo parar de funcionar, tá? E, bom, é, ele pode sim atuar em, em tensões mais altas, até 20 volts. Se passar de 20 volts, ele queima realmente, tá? mas isso daí tem que ser em tempo curto. Não pode ficar muito tempo com 20V ou até 20V. É recomendado que seja de 7 a 12V. Tá? De modo geral, a placa ela também funciona com 5V. E acima disso, ela pode ficar um pouco instável. Tá? E bom, aqui, nessa parte aqui, ela, isso daqui são chamados de conectores de alimentação. Tá? Basicamente, temos aqui dois pinos GND ou seja terra temos o pino VIN. o pino VIN ele é um pino para alimentar a placa através de shield ou bateria externa tá bom você também pode utilizar o pino de 5 volts que é uma, um pino de tensão de alimentação tá ou o pino de 3.3 volts beleza temos também o pino de reset o pino do reset ele é utilizado para dar um reset externo da placa Arduino, beleza? E também temos o pino IOREF. Esse pino IOREF ele fornece uma tensão de referência para que os shields eh, ele podem se adaptar à sua utilização, beleza? Bom, a comunicação do Arduino ela é dada através da comunicação USB, tá? Então esse daqui é uma comunicação USB, você coloca o cabo aqui, olha, você coloca o cabo aqui, é um cabo de impressor, tá, você coloca aqui e aqui você liga no USB, esse daqui é um Arduino Mega, tá. Assim que você conecta o cabo, quem comanda isso é o Atmega 16U2, é o carinha responsável para controlar exatamente a entrada e a saída de dados através do USB. Esse carinha aqui também, ele controla esses dois LEDs, o TX e o RX, ou seja, ele liga e desliga os ledzinhos, tá? assim que você está enviando ou recebendo algum comando do USB. O componente principal do Arduino Uno é esse carinha aqui, ele é chamado de Atmega328, tá? e esse carinha aqui é o responsável por ser uh, da família AVR, como já disse antes, ele é um chipset, tá? então ele é da família AVR, ele tem 8 bits de chipset, ele tem uma arquitetura RISC e ele tem um encapsulamento DIP28. Tá? O mais importante para a gente é que ele tem 32KB de flash, ou seja, de memória, tá? onde Desses 32, 512 bytes são usados para bootloader, ou seja, para ligar o Arduino. Tá? Temos mais 2KB de RAM e 1KB um de EEPROM. A EEPROM ela serve para gravar os, os né? A, a programação que a gente criou, e ele fica guardado dele. Então, você não precisa toda vez, assim que você liga você precisar ligar ele no seu computador para enviar o código novamente. Ele já tem um código dentro, é, assim que você envia. Assim que você envia um outro código, ele substitui por cima. Uh, existem alguns erros que são serão mais tratados mais para frente durante o curso, que basicamente assim que você é, pode enviar esses códigos aí, ele pode marcar algum bytezinho errado e gravar na EEPROM isso pode gerar um erro futuramente ou a quantia de vezes que você envia uma, um, um código ele pode já começar a dar erro dentro dessa reprom e é por isso que existe uma opção para limpar esses é, erros e vocês verão mais para frente é um código que a gente envia e ele mesmo limpa tá bom de modo geral toda essa quantia de memórias pode processar numa velocidade de 20 megahertz porém o cristal ele delimita para 16 MHz, por conta da quantia de vezes que ele vai ter que receber uma informação. Então, basicamente, isso alonga a vida do Arduino. Tá? O Arduino em si, ele possui 28 pinos, tá? 28 pinos. Dentre esses 28 pinos, 23 podem ser utilizados como entrada e saída de informações. E de modo geral também, todos esses pinos podem rodar uma tensão muito baixa de 1.8, mas ele também opera numa, uma uh, 1.8 volts. Ele possui dois modos de consumo super baixos, né, o Power Down Mode e o Power Save Mode, para que ele é, poupe energia em situações de espera. Então, por exemplo, se você está... É, se você está com ele ligado e sem enviar nenhum código, ele está lá poupando energia. Tá? Ele também possui alguns periféricos, né, uh, o é Isso daí é mais para frente, entrar em detalhes, mas ele funciona como entradas e saídas de é, é, coisas mais complexas. Por exemplo, colocar um mouse, né? Ele também, ele também funciona, ele também faz isso, tá? não é recomendado, não tem muito porquê disso, não sei, dependendo, dependendo do seu projeto. É, e, ele, e essa opção de utilizar como periférico roda em até 250kbps. Tá? Bom, vamos falar um pouco das nossas entradas e saídas digitais e um pouco das entradas e saídas analógicas. Então, temos aqui, entrada e saída, digital, e aqui, analógica. Bom, basicamente, digital é 1 e 0, tá? E analógica é de 1 a 1023. Aqui, temos 14 pinos digitais, Onde eles operam com até 5 volts ou até uma corrente de, 5, de 40 mAh. Os pinos que são PWM são os pinos 3, 5, 6, 9, 10, 11. Esses pinos ele também. Funciona através da função AnalogWrite, que são descritos dentro da programação, tá? Você também pode fazer uma comunicação serial através dos pinos 0 e 1, do, dos pinos digitais, TX e RX, tá? Com esses pinos você pode ligar, além de ligar o Arduino no computador, existe também a opção de ligar um Arduino com outro Arduino, tá? De modo geral, também, é utilizado esses dois pinos para se comunicar com outro Arduino. Tá? Os pinos 2 e 3 são utilizados para uma interrupção externa. Caso aconteça algum probleminha, é, travou o seu, é, o seu a sua, sua firmware e você precisa fazer uma interrupção. Então você vai ter que utilizar os pinos 2 e 3 para fazer uma interrupção. Vamos falar um pouco da característica da placa. Basicamente, temos quatro pinos onde você pode ligar essa placa. Essa placa tá? E vamos fazer então um resumão da placa. Bom, esse carinha aqui ele impede que o USB do computador seja danificado caso ocorra uma sobrecorrente. Ou seja, caso aconteceu algum probleminha no seu Uh, no seu protótipo, e essa descarga volte ao Arduino, a sua descarga não vai ser jogada para o computador. Basicamente, esse carinha aqui, ele impede que a corrente volte ao computador, tá? Este é um, este é um conector DC, este é um conector USB, tipo B, esse daqui é um botão reset, reset manual mesmo, uh, Este carinha aqui, ele regula a tensão do DC tá? para 5 volts. Então, basicamente, aqui ele roda em 5 volts. esse carinha aqui, ele regula a tensão DC para 3.3 volts. esse carinha aqui, ele verifica se tem corrente DC, se ela está presente. Se ela não estiver presente, ela consequentemente é o USB que está rodando a energia aqui dentro. Então ele, basicamente, ele faz a o switch, a troca de um ao outro, tá? Esse carinha aqui é o nosso cérebro da placa. Ele é responsável pelo controle e a leitura de todos os pinos da placa. Com esses dois aqui também, tá? Então, isso daqui tudo é um conjunto. Este carinha aqui é um conector para gravação ICSP do Atmega 328. Então, se você quiser mandar um, um, uma outra característica, uma outra firmware para esse carinha aqui, você precisa utilizar o SP. Esses dois carinhas aqui, como já dito, eles são os uh, sinais de comunicação externa, tá? ou comunicação serial no caso, esses dois leds aqui ele indica se está tendo é, entrada ou saída de dados, já esse pininho aqui ele é um led também né, esses leds aqui fazem comunicação do externo e interno e esse led aqui ele indica se o pino 13 está sendo usado Normalmente é, Assim que você a gente vai, no, Nas próximas aulas A gente vai utilizar o, Fazer o, o Blink né? O Blink a gente basicamente coloca um LED Aqui no GND e no 13 tá? E esse carinha aqui É o carinha que também pisca Então se a gente colocar um LED aqui Esse carinha também vai piscar tá? Esse cara aqui Ele Funciona com o Atmega 16U2, ou seja, esse carinha aqui. Uh, basicamente, né, como já dito, ele é o cara que, assim que entra alguma, algum dado, é, ele é o cara que lê. Algum dado do USB ele é o cara que lê e transmite para a placa. Tá? Então, este aqui foi o resumo dessa placa Arduino Uno, né? Aqui também tem mais detalhes, né? mais específicos e tudo mais deixei de falar que este botão aqui é o um ON então na verdade assim que ele liga o LED liga também né é, existem duas versões dessa placa é a versão italiana que é a versão original e existe a versão é, pirata normalmente da China e ela é muito mais barata tá os chineses, tanto é que conseguem fazer idênticos a isso daqui. É, funciona também legal, mas após um tempo, essa placa ela para de funcionar. Tá? Não é tão boa quanto a italiana. Né? E bom, fazendo então uma conclusão. De modo geral, o Arduino ele é uma plaquinha, uma ótima ferramenta para quem está começando nesse mundo de maker. Né? É, ele possui um hardware Extremamente simples e ele também né, pode ajudar com várias características no seu projeto. E bom, é, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham compreendido o que é um Arduino Uno e espero vocês no próximo.